Olá, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje é o vlog da viagem da Dinamarca e se você chegou aqui agora eu já lancei os dois últimos sábados os outros vlogs dessa viagem e esse é o penúltimo vlog da Dinamarca eu espero que vocês gostem muito, eu falei a palavra Dinamarca umas 12 vezes seguidas <risos> inscreva-se no canal Deixa seu like e lembrando: se sobrar alguma dúvida ou alguma coisa que você quer saber sobre a viagem, deixa nos comentários que eu vou responder todo mundo. Me acompanhe nas redes sociais, mariacarviajar e bom vídeo! Esse foi o hostel e aqui é a minha parte favorita do hostel. Quando vocês forem se hospedar, sempre procurem esses pontos de informação ao turista, porque é aqui que você ganha dicas, descontos e até presentes. É, o Vapiano, por exemplo, que foi o que a gente, um dos que a gente aproveitou, dava sobremesa grátis. E a gente tomou sobremesa duas vezes, era acho, quase 60 denis cada sobremesa. Então vale a pena você procurar esses pontos para economizar e descobrir lugares novos. Ah, no blog MariaQuerViajar.com vai ter os valores de hospedagem e o endereço certinho do hostel, pra caso alguém venha aqui para Copenhague e tenha interesse hoje está menos 10 graus e a gente acabou de acordar como você pode perceber pela minha cara meu nariz escorrendo e vamos enfrentar o dia de hoje a gente vai alugar um carro e vai conhecer a Suíça, o país vizinho e eu vou mostrar tudo para vocês Eu vivi a menor temperatura da minha vida Menos 10 graus Vou falar pra vocês O frio dói E é muito importante vestir a roupa certa Porque senão Fica impossível De viver <risos> Olha o tanto que a gente tá europeu rico Olha o carrão que a gente alugou se está é pior. se está na pior que está que na Chegamos na Suécia, olha que rapidinho! <risos> e agora a gente tá num parque, parece ser um local residencial, e a gente viveu um prédio retorcido altíssimo. Vou mostrar agora pra vocês. tomar agora o parque a gente está no jardim de um castelo em volta de um castelo aqui em a cidade de como que chama essa cidade Malmo cidade de Malmo o castelo fica aqui ó olha que linda essas árvores olha ainda tem um pouco de neve deve ser nevado aqui ontem igual no Dinamarca mas é muito pertinho um país do outro Tá congelada, Eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas ela tá muito congelada. Camadinha de gelo. <risos> Suécia, meus amigos, isso é a Suécia, menos 8 graus. Parou para eu poder conhecer um pouco o centro de Malmo, na Suécia, e ainda tá muito frio, mas tá valendo a pena por causa do sol. Aqui na igreja do São Petri, Chiara. Eu não sei se é assim se pronunciar não sei que santo que é isso Mas a igreja é linda Agora a gente está na igreja de São Pedro E eu vou mostrar para vocês Por dentro da igreja A gente está na igreja de São Paulo, aí tá pertinho do centro de mão. Eu vou filmar agora para vocês. Agora a gente veio no castelo de Fredericks, Não sei como que pronunci pronuncia Vai estar escrito na descrição do vídeo Mas... Vale muito a pena Eu vou filmar pra vocês esse pôr do sol Olha esse lugar! Pensa como não era morar nesse castelo Pensa como não era viver aqui há mil anos atrás Hoje foi a menor temperatura que eu já peguei em toda a minha vida Chegamos a menos 10 graus mas meu coração tá bem quentinho Tô muito, muito, muito feliz vale a pena agora a gente entrou aqui no quintal do castelo e olha que lindo que é a estrutura desse lugar